Olá, eu sou a professora Michele e junto com o ênfase educacional você está acompanhando o projeto Descomplica Professor. Neste vídeo nós vamos falar sobre a psicogênese da escrita de Emília Ferreiro. <risos> Antes de começar o nosso conteúdo, gostaria de dizer que você pode fazer parte da maior comunidade de professores de educação infantil do Brasil. E para isso, você só precisa se inscrever no nosso canal. É bem rápido! Se você ainda não se inscreveu, faça sua inscrição agora e ative o sininho de notificações para receber as novidades em primeira mão. Agora que você sabe como já fazer parte da nossa comunidade, vamos ao conteúdo? Emília Ferreiro, psicóloga, pedagoga argentina, teve orientação de Jean Piaget no seu doutorado, então ela tem o construtivismo como a sua base teórica. Sua pesquisa é na área de alfabetização e busca explicar os mecanismos de leitura e escrita da criança. O foco dessa abordagem é ter a criança como um papel ativo na construção do seu conhecimento, sendo contrária ao conceito de prontidão, pois cada salto cognitivo depende de assimilar e acomodar os esquemas internos. Seus estudos trazem que a criança constrói diferentes hipóteses sobre o sistema de escrita, mesmo dela chegar a compreender o sistema alfabético. Ela procura ativamente compreender a natureza da língua falada à sua volta, construindo e reconstruindo a linguagem. A ideia é que toda criança passa por várias etapas com avanços e retrocessos até que ela consiga dominar o código linguístico. Desta maneira são quatro fases ou níveis de escrita. E essas quatro fases são o nível pré-silábico, o nível silábico, o nível silábico alfabético e o nível alfabético. Agora eu vou te explicar como ela descreve o nível silábico-alfabético. É o nível de passagem da escrita silábica para a alfabética. A criança começa a relacionar fonema a fonema, percebendo que as sílabas possuem mais do que uma letra. É um período de transição, então ainda vai ter a confusão de alguns fonemas. Acompanhe os próximos vídeos, pois abordaremos cada um destes níveis com mais detalhes. Quer saber mais sobre alfabetização e outros assuntos relacionados à prática educacional? Escreve aqui embaixo um comentário ou uma pergunta. E se você ainda não conhece os nossos cursos, Toda semana nós temos ofertas diferentes para a formação de professores na área da educação infantil. Confere a promoção aí na descrição. Siga também a nossa página no Facebook e o nosso Instagram. Todos os links estão na descrição. Junte-se a nós e qualquer dúvida estamos à disposição.